E aí galera, hoje estamos aqui, é mais um vídeo do canal Lucanico Custódio, galera. Galera, hoje nós vamos reagir vídeos engraçados, galera. Quem... E nós iremos meter água na boca. E quem rir, terá menos pontos. Quem rir, menos pontos, porque a água vai sair, né? E quem não rir, terá mais pontos, galera. Então, bora já... Não, bora meter água na boca, né? Vamos ficar bem concentrados, meu. Ficar bem... Bem concentrados? <risos> Espera... Tá bem concentrado? Hum. Um gajo já tá aqui, já estou metendo água na boca. E aí, galera, chega de mais enrolação. Vai. Vivo, morto. Vivo, morto. Vivo. Galera, foi uma folha, né? Aquele vídeo está por lá, não né? vamos fazer o quê? Vamos pôr de novo, vai vivo, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto. Vivo, morto. O bate o rio tem um monte de pontos. Caraca, nós chegamos agora. O cara já está conversando com a mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, é mulher que já está. Filha da p, esse negócio é desgraçado. É é é Vamos lá. Rica! Caraca! Porque às vezes eu vi no universo é paralelo muito preto e é amarelo. amarelo. A Gabi é azul. Oxe, é branco.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 Olha o não a gente vai oh, pra, pra, pra, pra isso isso isso aí, ó. Vai dar certo. Esquece, esquece que, que eu tô aqui, aí. Aí, eu esquece, esquece que, que eu tô aqui. aqui. Eu não eu suporto mais. Mais. Eu eu mais. mais. Então fazer vazio. Daniela, o que é isso que você fez? A gatilha <risos> do Papai Noel. Uma Cu é uma coisa, outra coisa, Que lá, Vamos, é é? vou vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, Vale vamos! Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos, vou Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, cartão. vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos, vamos! Quase é, deixando ele, ele, ele, ele matar ele esse leão por dia e deixando ele, ele, ele matar. matar tá Pô, tá foda, filho. Tá aqui pra falar. E acreditaram, aquele aquele né? Que Deus saudava os melhores de guerra, que são os Realmente, Deus está me confundindo um com o Ron. tá alguma coisa errada aí, doutor? Ah. Você viu, viu alguma, alguma coisa? coisa? Você, Você viu, viu alguma, alguma coisa? coisa? Hum. Esse é pra... Sabe o que é mais legal, legal de um É as caras de surpresa que a gente acha de é desses de é é de caras. Sim. Vamos fazer a geração completa é de colorido. Olha, olha que legal! Ó. Ó. Olha, olha só, só. A Até a figurinha, figurinha da, da cota tá aí, aí, meu amigo. E agora, e agora. E agora. Eu não, eu não botei não, lanche na bolsa? Ah, eu eu sou não, não, não, não, não, não, lanche na bolsa? não, não, não, não, da não, não, não, original <risos> estamos aqui <risos> a cara de pau <risos> o cara <postificou> <risos> de... <risos> Ô, Ô, mãe. eu sou descendente de quê? só só só eu sou Quando eu conheci, Sim. gente, era só um anjinho, um açaizinho, nada demais pra falar que Olha isso aqui, olha, olha isso, é isso aqui. Olha olha isso aqui. É isso não, não olha, olha o tamanho o da, da mão pra isso, isso. Dentro, dentro dessa, dessa barriga, cara. Olha, olha isso, não, não é parece isso aqui. Assim. Só um coisa assim, pra só um coisa assim. agora eu tenho certeza. está Fabrício tá doido. Olha lá, ele tá me esperando, carro, caralhado. Só esperando ele abrir assim. a assim. porta. Diga do lado, lado já do velho. já destravou vai arrumar o carro do Zootal o carro, do... Você tá carro do... lá, lá rapaz meu, meu carro em é branco, branco é é, é, é prata pra... aí é um Eu... meu carro Eu é o Uno é que seu é viado! Seu rapaz para pá pá pá pá pá O como é que tá tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá tá bem, tá tá cabeça tá bem, tá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 eu pra um mas acho que tem algum erro aqui, ó. O PSD Barcelona, o Jesus, Aí comigo. Vai na chapa Galera, nós não iremos terminar o vídeo, mas... Olha, eu sou vencedor. Né? Sou vencedor. Nós não iremos terminar o vídeo, mas eu sou vencedor. Então, se vocês curtiram desse vídeo, curtem, inscrevam no canal, para ativem todas as notificações para serem notificados quando eu lançar um vídeo, galera. Galera, e vocês aqui também vão no canal do meu mano, Márcio Custódio. Que ele está, que ele é um novato, está fazendo agora os seus vídeos. não, galera, curtiu? Deixa o like, inscreva-se para não perder nenhuma notificação, galera. E também, vai lá no canal Comédia Sertão e inscreva mano. Então...